Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a, a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória depois de haver padecido um pouco ele mesmo vos aperfeiçoará confirmará fortificará e fortalecerá a ele seja a glória e o poderio para todo o sempre amém tome seu assento por favor vamos então com alegria apreciar a palavra de Deus vai mudando essa configuração até dar certo Alex vai mudando que uma hora vai dar certo isso aí glória a Deus aleluia então a bíblia em uma revelação muito forte e muito segura, era uma admoestação, um ensinamento, uma orientação que o apóstolo Pedro estava, estava dando aos crentes que estavam dispersos e precisavam ser orientados pelo grande Deus. Destaco o que Pedro disse, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quando Pedro direcionou essa palavra aos nossos irmãos, os irmãos sofriam de um problema que a geração de hoje sofre, o problema da ansiedade. A ansiedade é um mal que assola o século atual. A ansiedade é algo que rouba a paz. Então ele diz: Ele mesmo aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Mas vocês vão precisar de um único requisito. Vocês vão precisar de humildade. A humildade deve ser sempre uma marca na vida de cada cristão. A humildade ela vai ser a base da nossa vida. É interessante que o apóstolo Pedro ele usa a seguinte palavra, vestir ao dizer, vistam-se de humildade. No grego, essa palavra significa amarrar algo no corpo como um laço. Pedro disse, se vocês têm alguma dificuldade, amarre isso no corpo, carreguem isso com vocês, porque certamente aquele que vos chamou e vos abençoou, ele confirmará, ele abençoará o seu povo. É impressionante também que a própria Bíblia mostra que esse Deus que aperfeiçoa, esse Deus que nos chama para a sua eterna vocação, que tem essa capacidade extraordinária de estabelecer a sua vontade em nossas vidas, esse mesmo Deus que confirma em nós o seu propósito, nos orienta a vivermos uma vida debaixo de uma busca incessante, constante, sem oscilarmos Orai em todo tempo. Essa é a orientação bíblica, para buscarmos de Deus a sua proteção. E o apóstolo Pedro ele faz essa menção tão forte aos filhos de Israel, dizendo que eles deveriam se humilhar não debaixo de qualquer pessoa, mas debaixo da potente mão de Deus, entendendo os princípios que regem o reino de Deus. O reino de Deus é regido por sua vontade não permissiva, mas absoluta. A vontade absoluta de Deus é que rege o seu reino. O reino de Deus ele é firmado em justiça, e a justiça de Deus ela prevalece, e o comando de Deus ele nunca falha. Por isso, a Bíblia nos mostra que, diante de tantas adversidades vivenciadas pelos filhos de Israel, os cuidados era algo notório, perfeito, expressivo, na hora certa. No momento exato, a mão de Deus entrava. O Antigo Testamento lhe revela muitas e muitas passagens cuja mão de Deus trabalhava em favor do seu povo. É o que Pedro está dizendo. Aquele que vos chamou também confirmará. O cuidado do Deus que chama é tão extraordinário que ele mesmo estabelece o livramento para o momento e para a hora certa. E não importa quem seja o opressor, o cuidado de Deus é extraordinário. No livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 19, 20, está escrito assim, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e, ofereci, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará o que fez Deus? Deus levantou-se com o seu cuidado e livrou o seu povo, porque isso era um projeto divino. É o que Pedro está dizendo. O cuidado de Deus é tão lindo que ele vai confirmar o seu propósito. Portanto, permaneçam debaixo da mão do Eterno. Isaías, no capítulo 58, ele diz assim... ó que nós, os crentes, devemos clamar ao grande Deus com toda a força do nosso pulmão, com toda a perseverança e com toda a expectativa. E ele vai mais adiante, ele diz, com voz de chofá, com voz de trombeta, e a maldição de Jacó será arrancada, e a bênção de Israel virá sobre a nossa casa e sobre os nossos descendentes. É isso que a Bíblia está mostrando quando Pedro vai direcionar a sua carta. Que quando o povo se humilha debaixo da potente mão de Deus, ele recebe um cuidado que o leva a viver o livramento. O livramento vem do Senhor. Do Senhor vem o livramento para o seu povo. Agora, esse livramento, ele vem por meio de um clamor. Por isso que a Bíblia diz, e clamor Israel ao Senhor. Levantou a sua voz ao Senhor, e o Senhor do seu alto monte, ou do seu santo templo, ouviu o seu clamor, e veio ao encontro do seu povo para vos livrar. Toda palavra é direcionada a uma ação humana, para que venha a acontecer uma reação divina, e essa ação humana, ela está com base no clamor, quando Israel clamava, o Senhor vinha e retirava a maldição, e virava o cativeiro. O clamor é um grito de socorro. Olha o que diz o Salmo de número 18, verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu santo templo, ouviu a minha voz e os seus ouvidos, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Ainda no Salmo 18, versículo 31, está escrito, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo, se não o nosso Deus. A expressão bíblica mostra a importância da ação do homem para que aconteça uma reação divina. Agora, é interessante porque quando nós paramos para refletir, principalmente a respeito da nossa história de vida, nós deparamos com um cuidado lindo da parte de Deus conosco, comigo, com você. Deus foi extraordinário. Quem seríamos... Se o Senhor não tivesse entrado na nossa vida, aonde estaríamos se a mão do Eterno não estivesse sobre a nossa vida? Quando nós estávamos distantes do aprisco do Senhor, afastados de Deus e de suas promessas, não tínhamos nenhuma perspectiva de vida e nem de comunhão com o Eterno. E não fomos nós que endereçamos a ele a nossa vida. Foi ele que veio até nós e nos convidou a sermos ovelhas do seu pasto. Nos chamou para uma viva esperança. E Paulo foi mais expressivo. Nos transportou do império das trevas para o reino maravilhoso do filho do seu amor. Então Deus investiu alto em nossas vidas, nos tirando do charco de lodo do mundo da perdição, e nos plantou em sua casa e nos deu um dispositivo que move a mão de Deus. Que dispositivo é esse, pastor? É o clamor. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós passamos a viver uma vida debaixo do projeto de Deus, debaixo do propósito de Deus. Você se lembra que quando Jesus passava nas aldeias, nas cidades, quando ele se deparava com as pessoas, qual era a palavra que Jesus dizia às pessoas? O que queres que eu te faça? Sempre tinha essa pergunta porque precisava existir uma ação do homem. O Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta que Jesus fez a Bartimeu, o cego filho de Timeu, na entrada de Jericó, quando mesmo clamava, quando mesmo insistia, quando mesmo buscava, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego chama a atenção dele pelo seu clamor, pela sua perseverança, pela sua vontade de alcançar, porque todo aquele que vem, a Deus, ou que se achega a Ele, cujo coração se quebranta, cuja alma se dilata, cujo prazer está nele, os céus determinam então um novo tempo, um recomeço, uma nova história. É claro que em alguns casos na Bíblia, Jesus passava e se deparava com as pessoas, como no meu caso e no seu também e convidava essas pessoas a viver um novo tempo na sua história. João capítulo 9, a Bíblia diz assim, em João 9, Jesus, ele inicia no capítulo 9, afirmando que os homens poderiam ser curados das suas doenças, os homens poderiam ser transformados e ter a sua vida totalmente liberta e a sua história totalmente mudada. Ali, o um homem que nasceu cego, que viveu cego, que andou cego a vida inteira, e principalmente que não tinha nenhum valor para o mundo judaico, porque era uma pessoa improdutiva e, segundo a história, estava debaixo de uma maldição, ele recebe a visita de Jesus e Jesus não lhe cobra nada. Jesus muda a sua vida, Jesus cura a sua cegueira, Jesus lhe dá a saúde, Jesus lhe dá a saúde visual e lhe dá a capacidade de ser o que os homens não teriam capacidade de fazer pelo cego. Jesus faz e Jesus faz esse homem ser visto e notado. Por quê? Porque em Jerusalém havia muitas pessoas, e as pessoas circulavam em Jerusalém, e as pessoas também se perdiam em Jerusalém pelo número grande de judeus, de prosélitos, de pessoas que vinham da Etiópia e de outros países da época que se endereçavam a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade muito cheia, então era muito difícil ser notado. As pessoas não notavam um cego se ele não gritasse se ele não chamasse atenção, porque era uma pessoa inválida para a sociedade. Só que no capítulo 9 de João, nós nos deparamos com Jesus que dá um valor extraordinário ao ser humano. Ele vai ao cego que não é notado, que não é visto, que não é apreciado, que não é valorizado, e dá o um valor perfeito a ele, devolve a ele, ou seja, dá a ele a visão que ele nunca teve. E ele tem a capacidade de andar entre os homens curados, transformados, e mais do que isso... Os discípulos ficam impressionados, e dizem assim, Senhor, quem pecou para que o mesmo nascesse desse jeito? Jesus disse, ninguém pecou, isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. João capítulo 9, versículo 3, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. As obras de Deus elas se manifestam na vida das pessoas nos seus momentos mais críticos. Foi assim quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Nós já cantamos muito esse hino. Eu era cego e perdido. Eu estava perdido no abismo com os pés a cada dia mais próximo do Hades, mas ele estendeu as suas mãos, trazendo-me salvação, libertando a minha alma e fazendo de mim uma pessoa que eu jamais esperaria ser. Assim fez Jesus também com você entrou na sua vida e hoje você é o que você não imaginava, você é um crente lavado, remido, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é impressionante porque Jesus não fazia distinção de pessoas, nem de classes sociais, ele dizia, com Jesus não tinha esse negócio de acepção, não tinha coisa, com todas as pessoas. E Jesus ele anunciava o evangelho, curando, libertando as almas que estavam aprisionadas, almas que estavam em prisões, prisões de quê, pastor? Prisões espirituais. O escurecimento da mente, a falta de entendimento, a falta de conhecimento, é uma prisão espiritual. E essas pessoas estavam presas, quando não estavam presas por espíritos imundos, olha o que a Bíblia diz. No evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 1 e 2, e aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada... Madalena, da qual saíram sete demônios. O que Jesus fazia? Jesus de aldeia em aldeia, cidade em cidade, passava sem discriminar ninguém, não importava a situação, se era cego ou se era um processo por demônios. Quando Jesus chegava, Jesus transformava essa vida, libertava essa vida, e mais do que isso, Jesus certificava essa vida, porque a Maria Madalena se torna uma missionária. Porque quando Jesus passa na cidade, na vida de alguma pessoa, não importa se ela seja uma prostituta, ou uma vendedora de drogas, ou uma drogada, ou se ela esteja numa situação como essa, não importa. Quando Jesus passa, Jesus nas suas mãos tem. Foi ele que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus passa, Jesus traz para a vida do ser humano a cura, a libertação. A vida de alguém que se encontra com Jesus já não é mais a mesma. Primeiro aos Coríntios 5 2 segundo aos Coríntios 5 17 está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O encontro com Jesus provoca mudanças extraordinárias se Jesus não tivesse entrado na minha vida eu não estaria vivo no dia de hoje pregando neste altar imagine que na sua vida também aconteceu algo extraordinário, nós não tínhamos força para deixar o prazer do pecado, porque o pecado é prazeroso, não vem com essa conversa dizer que não é o pecado é um pecado, é doce como o mel, é a Bíblia quem diz, se Jesus não entrasse na nossa vida, nós estaríamos vivendo a mesma perdição antiga o mesmo modo antigo, mas quando Jesus entrou na nossa vida os espíritos imundos que estavam em nós, algumas pessoas para alcançar a libertação, ficaram possessas por demônios, e os demônios saíram. Outros demônios saíram sem se manifestar. Por quê? Porque quando Jesus chega na vida de alguém, existe uma mudança extraordinária. E Jesus muda primeiro a vida da pessoa e depois Jesus certifica a pessoa. Jesus dá à pessoa um dom, um talento. Jesus dá a pessoa uma capacidade. Jesus dá uma condição da pessoa de viver perante a sociedade. A Bíblia diz que Jesus entrou na vida de Maria Madalena e Jesus transformou a vida dessa mulher, fez dela uma missionária. O que Jesus fez por você? O que aconteceu na tua vida até o dia de hoje? Você conseguiria, por si só, ser o que você é no dia de hoje? Você teria capacidade de estar diante de Deus como você está no dia de hoje? seria fácil chegar aonde você chegou se não houvesse a mão de Deus sobre a sua vida? Certamente que não, porque nós só conseguimos chegar aonde chegamos porque Jesus entrou no nosso coração, porque o Espírito Santo veio habitar na nossa vida. Agora, isso não foi um processo fácil, porque para acontecer esse processo existiu-se a necessidade de ser pago um preço para o resgate. Nós fomos sequestrados da nossa liberdade. Nós fomos sequestrados nas nossas próprias vontades e passamos a viver debaixo de um jugo, de um peso, de uma opressão nós vivíamos perdidos, mas não queríamos viver do jeito que nós vivíamos, nós fumávamos, vivíamos uma vida debaixo de drogas, debaixo de prostituição, debaixo de erro, e as pessoas até nos discriminaram quando nós encontramos a Cristo dizendo, como pode tal fulano ser crente, se já praticou tantas e tantas e tantas e tantas coisas ilícitas, mas o amor incomparável de Deus, ele veio até nós e nós estávamos perdidos na lama do pecado, e ele foi lá e pegou a nossa vida e lavou nas águas do seu Espírito, colocou dentro de nós um prazer que é lindo, maravilhoso de estar na congregação dos santos adorando aquele que nos amou primeiro, adorando aquele que pagou alto preço pela nossa alma, foi o que Jesus fez, o que Jesus fez por você? Eu vou falar algumas coisas porque talvez você tenha dificuldade de lembrar além da sua salvação, porque só sabe valorizar quem pagou o preço. O preço, quem pagou, foi Jesus pela salvação. O que é que Jesus fez pela sua casa, pela sua vida? A mensagem de hoje é só para trazer a memória e refrescar a nossa memória a respeito do projeto de Deus para com a nossa vida. O que é que Jesus fez por você? Eu fiquei pensando, quando refletia sobre esse assunto... Eu sou oriundo de Santa Cruz, Santa Cruz é o último bairro do Rio de Janeiro. Minha família não tem nenhum pastor, o único pastor da minha família, hoje sou eu, mas a minha família em si não tem pastores. Meu pai não foi pastor, minha mãe, uma, uma senhora muito simples, com uma fé extraordinária, mas uma membro da igreja até os dias de hoje. Não tive ninguém que pudesse colocar a mão sobre mim e dizer assim, ó, vai porque eu te empurro, vai porque eu te ajudo, vai porque eu te fortaleço. Nenhum apoio que fosse humano que pudesse dizer assim, ó, vai. Eu enfrentei, foi dificuldade com aqueles que não acreditaram nos meus sonhos e zombaram da minha fé. É isso que eu enfrentei. Eu acho que muitos na vida devem ter enfrentado algo semelhante. Então pense comigo, nascido lá em Santa Cruz não tendo nenhuma condição de ser nada, porque eu tinha dificuldade de falar. Então, como é que você vai ser um pregador se não consegue falar? Eu era uma pessoa que ficava calada duas horas do seu lado, sem dar uma palavra, igual o Brian. O Brian é assim, igual o Brian. Eu sou semelhante ao Brian. Eu fui semelhante minha esposa é minha testemunha. E eu era calado, não tinha um, eu não tinha essa, essa capacidade de se expressar. E eu tinha uma dificuldade muito grande de falar, e eu fico maravilhado com o meu Deus, porque ele é lindo. Você imagina que Jesus ele veio, pegou um carioca de Santa Cruz, colocou dentro dele um dom. A primeira coisa que Jesus te dá é algo que ninguém toma, ninguém tira. Não dá para abrir um crente e tirar de dentro dele o dom, aleluia. Quando um crente morre, não dá para dizer, Jesus, eu quero o dom que estava nele, porque o que é teu é teu teu, descansa teu coração, ninguém toma o que é teu, o que é teu é teu, Jesus deu foi para você, acabou, você é o único específico dentro do projeto de Deus, entendeu? Não insubstituível, mas específico dentro do projeto de Deus. Então, eu parei para refletir sobre isso, eu fiquei pensando comigo, quem seria eu sem Jesus? Sentenciado à morte, não estaria vivo no dia de hoje para estar pregando? Quem seria eu sem Jesus? Um jovem perdido de uma mente ruim? Alguém que a sociedade não daria um centavo para que pudesse ser alguma coisa? Ninguém acreditaria em mim se Jesus não entrasse na minha vida. Agora, impressionante, porque a minha volta tinha centenas de jovens da minha época muito melhor do que eu. Pessoas com uma capacidade extraordinária. Às vezes eu ficava me questionando, Deus, por que não fulano? Porque não ciclano, semelhante ao que Moisés disse, senhor, eu não, eu sou gago, eu não. Senhor. E nós colocamos desculpas. E, e a Bíblia dispõe o vaso da orientação para o oleiro. Não é o oleiro que determina o que o vaso vai ser? Não é o oleiro que tem o poder de amassar o barro e fazer um vaso novo? Ora, é o oleiro que faz essas coisas. E o que Jesus fez por mim, que Jesus fez por você? Jesus entrou na sua vida mudou a sua história de vida arrancou você, viu Elayne lá de Cubatão plantou você aqui na América só Jesus faz isso pegou você lá em Valadares Diga um aleluia, mano. pegou mesmo botou você aqui na América plantou seus pés na casa do Senhor para frutificar, para florescer para crescer, para aparecer como o Salmo 92 como uma palmeira que tem as suas folhas e chama a sua atenção. Primeiro passo, Jesus transformou a nossa vida. Sem essa transformação, não seríamos os homens e mulheres que somos. Jesus mudou a nossa vida. Jesus fez muito por nós. Quem mais teria essa capacidade de fazer isso por nós? De pagar a nossa dívida, de não nos lançar em rosto, de não ficar nos importunando, nos convidando a, a quitar a dívida, quem mais poderia fazer isso por nós? Ninguém. Jesus veio e fez. Fez isso por mim e fez isso por você. Olha o que diz a Bíblia. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo de número. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Jesus disse assim, ó. Jesus garantiu esse direito. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, assim o veremos. Primeira coisa que Jesus fez por mim e por você, garantiu o direito à herança, nos dando o direito de sermos filhos Todos nós somos criaturas de Deus. Todo ser humano é uma criatura. Mas quando Jesus alcançou a nossa vida, nos deu o direito de filho e filho por adoção. Gálatas, capítulo 4, versículo 28, está escrito assim. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Jesus garantiu o direito de sermos filho à comparação, como Isaac. Por que como Isaac e não como Ismael? Porque Isaac é o filho da promessa. A garantia que Jesus deu para todos nós foi de sermos filhos como Isaac, debaixo da promessa. Segunda coisa, Jesus transformou a nossa vida e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se não fosse Jesus o poder e o poder que o Evangelho tem, o que seríamos? Jesus, sem lançar nada em rosto, nos pegou e fez de nós embaixadores do seu reino. Eu e você somos embaixadores, embaixador do reino. Por que, que nós somos embaixador? Porque Jesus nos certificou, nos deu a capacidade de defendermos, de anunciarmos, de nos colocarmos à frente como ministradores de um novo tempo. A igreja ela é embaixadora na terra. Nós as pessoas que vivíamos distante do eterno Fomos alcançadas com um perdão extraordinário e fomos certificadas. Você pode não se representar este país, você pode não representar o Brasil como embaixador brasileiro, mas tem uma coisa, foi certificado para ser embaixadores de Cristo e anunciar o evangelho a toda criatura como um embaixador. Terceiro, Jesus nos deu o Espírito Santo. O que seria de nós se a nossa vida fosse transformada e em nós não habitasse o Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos ensina a ser manso. É o Espírito Santo que nos ensina a ser humilde. É o Espírito Santo que nos ensina a compreender. É o Espírito Santo que nos revela as sagradas escrituras. É o Espírito Santo que nos ensina a adorar a Cristo. Ele não adora a outro. Ninguém com o Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo adora outra pessoa. O Espírito Santo não, não faz parte da idolatria. Quem vive na idolatria pode se declarar ser, ter, não ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos, nos leva apenas a adorar ao Cordeiro de Deus. O que fez Jesus conosco? Enviou a promessa do Pai, o Espírito Santo da Verdade, e aonde ele habita, pastor? Habita dentro de nós. 1 João, capítulo 4, versículo 13, está escrito, Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu o Espírito Santo. A grande verdade é que o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Você se lembra que no tempo da igreja primitiva, um crente chegava e quando identificava o outro, ele desejava um peixe no chão. O que chegava, olhava e dizia, tem um crente aqui. Eles eram identificados não pelo traje, não pelas vestes. Eles eram identificados através dos símbolos, mas também através do brilho. Assim também é nos dias de hoje. Nós não dependemos de olhar para alguém que tenha uma saia até o pé ou que tenha um coque na cabeça para identificá-lo como crente, como era antigamente. Hoje, a pessoa, do jeito que ela estiver na rua, quando ela tem o Espírito de Deus na sua vida, primeiro que ela não vai se vestir inadequadamente, mas segundo, é que ela tem na sua vida um brilho, alguma coisa diferente, por quê? Porque o Espírito testifica conosco, você sente, você percebe. Que existe o Espírito Santo se movendo na pessoa, porque isso foi dado por Jesus. Não tem um crente que professa o nome de Jesus Cristo aqui na terra e não tenha o Espírito Santo na sua vida. Todos que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, receberam o Espírito da verdade que o mundo não conhece. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim, portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Repare a importância que Jesus deu para nós. Se você tivesse algo muito precioso, aonde você guardaria? Num banco? Em um banco bem protegido? Você colocaria em um banco, você esconderia em alguma fortaleza o maior tesouro que você possa possuir, você não vai deixar exposto. Jamais você esconderia barras de ouro dentro de um vaso de barro. Primeiro, porque o vaso de barro ele quebra. Segundo, porque o vaso de barro não tem nenhum valor. Terceiro, porque você entende que, se tem valor o que você tem, você vai colocar em alguma coisa que tenha valor. Olha que Jesus maravilhoso nos encontrou de uma forma extraordinária, mesmo sendo de barro. Colocou dentro de nós o maior tesouro que existe nos céus. Ele não colocou um anjo dentro de nós, porque um anjo possui corpo. E a lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ele não colocou um anjo. Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo, que não tem corpo. É uma pessoa que habita dentro de nós, o Espírito Santo da verdade. Ele é Deus como grande Deus, ele é Deus como filho, ele é Deus e faz parte da trindade. Está onde? Está dentro de nós. Jesus pegou o tesouro e escondeu dentro do vaso de barro. Colocou dentro. E ele disse, vai habitar dentro do vaso de barro. E Paulo vem dizendo que ele nos enviou o Espírito. Ele nos deu o Espírito. E quem despreza essas coisas, despreza a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele foi nos dado, ele habita aqui. Esse mundo está envolvido por trevas, envolvido por pecados. Mas quando você chega, chega uma luz. Os crentes são pontos de luz na terra. Cada crente, aonde chega, se entrar num centro de macumba, ou num centro de magia negra, ou numa igreja satanista, quando ele colocar o pé lá dentro, as trevas, no meio das trevas, vai aparecer um ponto de luz. É um crente que tem dentro dele o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo fora dado, enviado sobre nós. Quarto lugar, ele nos abençoou com a vida eterna. João capítulo 2, versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ó, oh, ó, oh, as consequências do Evangelho, as consequências do Evangelho são bênçãos de todas as formas e maneiras que você possa imaginar. Quer ver uma coisa? Um crente pode até viver um período de dificuldade, ele não vai viver na dificuldade. O crente pode até passar por um vale de aflições, ele não vai viver nesse vale de aflições. O crente pode enfrentar um deserto de emoções, de sentimentos e de vez em quando se sentir até depressivo, mas ele vai passar por esse vale, ele não vai fazer morada nesse vale, ele não é morador de vale, ele não é morador de deserto, ele não é morador de trevas, não, o crente é detentor de bênçãos, por que de bênçãos, pastor? Porque a promessa de Deus para a vida do crente é que foi Jesus quem disse. Os discípulos questionaram: Senhor, o que ganharemos te servindo? Aí Jesus olhou para ele e viu que eles estavam muito celerépos e disse: Ó, oh, quer saber uma coisa? Aqui nessa vida, cem vezes mais. Vocês vão ver famílias sendo destruídas, famílias sendo perdendo, pessoas morrendo sem salvação. Vocês vão ver pessoas vivendo tempos de angústia, mas vocês vão viver um tempo de virada. Cem vezes mais. E quem olhar para vocês, vão ver que vocês são uma referência. Por quê? Porque em vocês habita o Espírito Santo da verdade. João 16, Jesus foi e fez. Soprou sobre eles o Espírito Santo. E deu a eles a capacidade de viver a vida abundante na presença de Deus. Agora, a maior promessa do Evangelho é a vida eterna. A vida eterna é onde nós passaremos eternamente. Todo ser humano vai seguir para a eternidade, seja com Deus ou sem Deus. A eternidade é uma realidade quando se questionavam naquela época a questão do mundo dos mortos, para onde iam os mortos? Jesus conta uma parábola. Em Lucas capítulo 19, você conhece isso? Eu não vou só passar por cima para que você... Você conhece, eu sei que você conhece. Lucas capítulo 19, Jesus fala de um rico que viveu a sua vida, tendo todos os prazeres na vida. E nós, os crentes, às vezes, impensadamente pensamos, ah, meu pai, por que, é que o ímpio tem tantas riquezas? Por que, é que o ímpio tem tanta prosperidade, aparente prosperidade? Porque prosperidade e riqueza não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ímpio pode ter riqueza, o crente tem a prosperidade. Prosperidade. Pastor, não é verdade, pastor. Eu estou passando o arroz para pagar o aluguel, mas você paga todo mês. Você vive em paz todo mês. Você não pensa em se matar porque você tem uma vida com Deus. Você sabe que Deus tem te abençoado. Agora, o rico, com toda a sua riqueza, estão se soltando de cima de suas coberturas porque não tem a paz, não tem o Espírito, não tem a glória de Deus, não tem a presença de Deus e não goza da salvação que você goza, que você tem. Então, repare. A vida eterna é uma realidade. O rico, ele estava, segundo a parábola que Jesus contou, ele estava vivendo uma vida regaladamente, esplendidamente. Ele vivia uma vida tranquila. E aí, era aquele tipo de gente que, quando está tudo bem na vida dela, ela zomba das demais pessoas que estão enfrentando as suas dificuldades. A Bíblia diz que, quando Jesus contou essa parábola, ele fala de um mendigo chamado Lázaro. E no Hades, Lázaro. Lázaro, Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades, sendo atormentado por suas consciências, por seus pensamentos, pelas oportunidades recebidas e negligenciadas, por não aceitar o plano da salvação. Irmão, quem sabe esse rico foi criado dentro da igreja, porque filho de crente não é crente. Quem sabe esse rico foi criado dentro da igreja, quem sabe conheceu até o evangelho, porque ele conhecia mesmo, disse. assim, diga lá, pede a Lázaro que anuncia aos meus familiares. E o Senhor disse, lá tem Moisés e os seus profetas, que eles ouçam porque quem morreu não pode voltar, não existe esse negócio vou ali consultar o meu pai que morreu vou ali consultar a minha mãe que morreu não, quem vem falar com alguém é os demônios, Isaías fala do chamado espírito familiar o espírito que acompanha o homem desde o seu nascimento porque o homem foi concebido em pecado, quando o homem nasce o vírus do pecado já está nele, então essas pessoas vão consultar espíritos e é esse espírito que volta e fala com ela porque acompanhou a sua vida Agora, a Bíblia está falando que este homem no Hades está implorando. Repare que o Hades é um lugar de consciência, de lembranças. O tormento é na consciência. Lázaro está no seio de Abraão, porque existia um abismo que, que separava. Só que... A Bíblia diz que quando o unigênito do Pai morreu, Jesus de Nazaré, ele foi às regiões mais baixas da terra e pregou os espíritos que estavam em cadeias, em prisões. Paulo disse que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e aos homens deu o dom da salvação. É impressionante porque agora nós nos deparamos com uma realidade. O inferno lugar de memórias e os céus. Eu vou terminar a minha mensagem uma pergunta que me fizeram esses dias. E no céu, pastor, nós vamos reconhecer as pessoas? Você já viu aquela irmã que a vida inteira casada, sofreu a vida inteira, mas suportou até o fim. Mas teve um, teve, teve um voto, até que a morte vos separem. Você imagine se chegar lá em cima, o que, é que essa irmã vai dizer? Não. Acabou. Ô, <risos> oh, glória. E os céus é lugar de lembranças ou não? Não, pastor, lá só vamos ter as lembranças boas. Irmão, não existe isso. Você já viu culto quando você está debaixo de uma glória tão linda que você não consegue lembrar de nada, é só gozo? Esse é o céu. Lugar de gozo, de alegria. Não teremos lembranças de momentos tristes, angustiantes. Pastores dos alegres também não. Será um lugar de paz, um lugar de alegria. Pastor, o que faremos? A Bíblia diz, 24 horas, cantaremos. Deixa eu fazer uma pergunta já. Quando você está cantando, você consegue ficar lembrando Léo? se você canta aqui na igreja lembrando dos teus problemas, você está com o problema mesmo porque quem canta adora o Criador, os céus é lugar de adoração e os 24 anciões tomavam as suas coroas e lançavam aos pés do que vive e diziam, digno é o Cordeiro, de ser celebrado, de ser adorado, os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo, santo, santo, santo, santo, santo, eu vou fazer parte desse coral, eu vou levantar as minhas duas mãos, e vou dizer na vida eterna, santo, santo, santo, mas deixa eu finalizar com um versículo, 1 Tessalonicenses 4 e 14 porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele dizemos pois isto pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor derá serar do céu com o alarido e com voz de arcanjo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 uns aos outros. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh glória. O que Jesus fez por você? Já fez muito, mas tem muito mais a fazer ainda. Levante as suas mãos para agradecer ao Senhor. Somente agradecer. Eu não quero lhe convidar a pedir mais nada hoje, só agradecer. Enquanto você estiver agradecendo, o Senhor vai visitar as tuas necessidades. Oh, vamos adorar, grupo de louvor. Vai só agradecendo, só agradecendo. Uh, Aleluia, levante as suas mãos. Eu vou deixar você cantar um pouco. Cante com o grupo de louvor. Imagine os céus e você lá. Cante ao Senhor. levante as suas mãos bem alto e agradeça ao Senhor